é um anarquista, disse Sebastien Fauri. A definição é tentadora em sua simplicidade, mas é justamente dessa simplicidade que devemos precaver-nos ao escrever uma história do anarquismo. Poucas doutrinas ou movimentos foram tão mal entendidos pela opinião pública e poucos deram tantos motivos para confusão pela própria variedade, de formas de abordagem e ação. É por isso que, antes de traçar a evolução histórica do anarquismo como teoria-movimento, começo com um capítulo de definição. O que é anarquismo? O que não é? Essas são as questões que devemos examinar em primeiro lugar. A frase de Fauri serve ao menos para demarcar a área em que o anarquismo existe. Todos os anarquistas contestam a autoridade e muitos lutam contra ela mas isso não significa que todos aqueles que contestam a autoridade e lutam contra ela devam ser considerados anarquistas. Do ponto de vista histórico, o anarquismo é a doutrina que propõe uma crítica à sociedade vigente. Uma visão da sociedade ideal do futuro e os meios de passar de uma para a outra. A simples revolta irracional não faz de ninguém um anarquista, nem a rejeição do poder terreno com bases filosóficas ou religiosas. Os místicos e os estoicos não desejam anarquia, mas um outro reino no céu. Sob o aspecto histórico, o anarquismo preocupa-se, basicamente, com o homem e sua relação com a sociedade. Seu objetivo final é sempre a transformação da sociedade. Sua atitude no presente é sempre de condenação a essa sociedade, mesmo que essa condenação tenha origem numa visão individualista sobre a natureza do homem seu método é sempre de revolta social, seja ela violenta ou não. Mas, mesmo entre aqueles que consideram o anarquismo uma doutrina político-social, a confusão persiste. Não raro o anarquismo é erroneamente equiparado ao niilismo e ao terrorismo e a maioria dos dicionários apresenta pelo menos duas definições de anarquista. A primeira o descreve como um homem que acredita ser preciso que o governo morra para que a liberdade possa viver. A outra vê nele um mero promotor da desordem, que não oferece nada para colocar no lugar da ordem que destruiu. Essa última concepção é a mais aceita pela opinião pública. O estereótipo do anarquista é o assassino a sangue frio, que ataca com punhais e bombas os pilares simbólicos da sociedade estabelecida. Na linguagem popular, anarquia é sinônimo de caos. Entretanto, parece óbvio que o objetivo de homens como Tolstói, Godwin, Toreal e Kropotkin, cujas teorias sociais têm sido descritas como anarquistas, não foi jamais o de estabelecer o caos. Há uma grande diferença entre o estereótipo do anarquista e o anarquista como geralmente o conhecemos na realidade. Essa diferença se deve, em parte, a confusões semânticas e, em parte, a um equívoco histórico. Encontramos a justificativa para os dois significados conflitantes que a palavra recebeu na derivação dos vocábulos anarquia, anarquismo e anarquista. Anarchos, a palavra grega original, significa apenas sem governante assim, a palavra anarquia pode ser usada tanto para expressar a condição negativa de ausência de governo, quanto à condição positiva de não haver governo por ser ele desnecessário à preservação da ordem. Mas é quando consideramos o emprego dessas três palavras num contexto político-social que encontramos importantes variações no seu significado. Tanto anarquia como anarquista foram termos usados livremente, em seu sentido político, durante a Revolução Francesa, com um sentido de crítica negativa e até de insulto por elementos de diversos partidos para difamar seus oponentes, geralmente de esquerda. Ao exigir a supressão dos enragés, aos quais chamava de anarquistas, o girondino Brissot declarou, em 1793, ser necessário definir essa anarquia. E foi o que fez. Leis que não são cumpridas, autoridades menosprezadas e sem força crimes sem castigo, a propriedade atacada, direitos individuais violados, moral do povo corrompida. Ausência de constituição, governo e justiça, tais são as características do anarquismo. Bissot pelo menos tentou uma definição. Alguns anos depois, ao voltar-se contra os jacobinos que havia destruído, o diretório desceria um insulto facioso. Ao afirmar por anarquistas, o diretório designa esses homens cobertos de crimes, manchados de sangue, engordados com a rapina. Inimigos de leis que não fizeram e de todos os governos em que não governam, homens que pregam a liberdade e praticam a ditadura, que falam em fraternidade e matam seus irmãos. Tiranos, escravos, bajuladores e servis do esperto Senhor que os domina. Capazes de, numa palavra, todos os excessos, todas as baixezas, todos os crimes. Usada com moderação por Brissot, ou violentamente pelo Diretório, a palavra anarquismo expressava, claramente, uma condenação. Tanto durante a Revolução Francesa como depois dela, na melhor das hipóteses, servia para descrever aqueles cujos métodos de atuação política podiam ser considerados destrutivos ou desastrosos. Na pior, era um termo empregado indiscriminadamente para aviltar oposição. Foi assim que não apenas os enragés, que desconfiavam do poder excessivo, como Robespierre, que o desejava, foram injustamente condenados pelo mesmo erro. Mas, assim como outras designações, tais como Cristão e Quater, anarquista seria enfim orgulhosamente adotado por um daqueles homens contra o qual fora lançado, como uma condenação. Em 1840, Pierre-Joseph Proudhon, aquele individualista violento, sempre tão cheio de razões, que se vangloriava de ser um homem de paradoxos, um provocador de contradições, publicou um livro que o tornaria o pioneiro dos filósofos libertários. Esse livro foi o que é propriedade? No qual dá a sua própria pergunta célebre e resposta. Propriedade é roubo. Nesse mesmo livro ele se tornaria o primeiro homem a reclamar para si, voluntariamente, o título de anarquista. Proudhon o fez, sem dúvida, não apenas como desafio, mas para explorar as características paradoxais da palavra. Ele perceber a ambiguidade do grego anarchos e voltar a usá-la exatamente por isso, para ressaltar que a crítica que se propunha fazer à autoridade, não implicava, necessariamente, uma defesa da desordem. As passagens em que ele utiliza pela primeira vez anarquista e anarquia são tão importantes, do ponto de vista histórico, que merecem uma citação, já que não apenas mostram as duas palavras sendo usadas pela primeira vez com um sentido socialmente positivo. As contém, em embrião, a justificativa pelo direito natural que os anarquistas têm em geral aplicado em suas discussões em defesa de uma sociedade não autoritária. Qual será a forma de governo no futuro? Pergunta ele. Ouça alguns de meus leitores responderem. Ora, como podes fazer tal pergunta? Sou republicano. Mas essa palavra não diz nada. Respublica, isto é, coisa pública. Pois bem, então quem quer que se interesse por assuntos públicos, não importa sob qual forma de governo, pode intitular-se republicano. Até os reis são republicanos. Bem, então sou democrata, não, então o quê? Um anarquista. Proudhon vai mais longe, sugerindo que as verdadeiras leis que regem a sociedade não têm nada a ver com autoridade. Elas não são só impostas de cima, mas têm origem na própria natureza da sociedade. E considera que a livre emergência de tais leis deve ser o objetivo do esforço social assim como o privilégio da força e da astúcia bate em retirada ante o firme avanço da justiça, sendo finalmente aniquilado para dar lugar à igualdade. Assim também a soberania da vontade cede lugar à soberania da razão e deve, finalmente, perder-se no socialismo científico, assim como o homem busca a justiça na igualdade, a sociedade procura a ordem na anarquia. Anarquia, a ausência de um senhor, de um soberano, tal é a forma de governo da qual nos aproximamos a cada dia que passa. O aparente paradoxo de ordem na anarquia, eis aqui a chave para a mudança de conotação porque passou todo esse grupo de palavras. Proudhon, ao conceber uma lei de equilíbrio atuando no interior da sociedade, repudia a autoridade por considerá-la não como uma amiga da ordem mas sua inimiga, e, ao fazê-lo, devolve aos partidários do autoritarismo as acusações lançadas contra os anarquistas, ao mesmo tempo que adota o título que espera tê-lo livrado do descrédito. Como veremos mais tarde, Proudhon vivia voluntariamente isolado do mundo político do século XIX. Ele não desejava ter seguidores, rechaçava com indignação as sugestões de que teria criado qualquer tipo de sistema e é quase certo que se alegrava, pelo fato de durante quase toda a sua vida ter aceito o título de anarquista em virtual isolamento. Mesmo seus discípulos mais chegados preferiam ser chamados de mutualistas, e foi só nos últimos anos da década iniciada em 1870, depois do rompimento entre os discípulos de Marx e Bakunin. Ocorrido durante a Primeira Internacional, que esses últimos, que eram, indiretamente, discípulos de Proudhon, começaram, a princípio com certa hesitação, a intitular-se anarquistas. É a ideia geral proposta por Proudhon em 1840 que estabelece uma ligação entre ele e outros anarquistas surgidos mais tarde, como Bakunin e Kropotkin e também com certos filósofos que viveram antes e depois dele, como Godwin, Stirner e Tolstoy, que criaram sistemas antigovernamentais sem aceitar a designação de anarquistas, e é nesse sentido que irei tratar o anarquismo. Apesar de suas muitas variantes, como um sistema de filosofia social visando promover mudanças básicas na estrutura da sociedade principalmente, pois esse é o elemento comum a todas as formas de anarquismo, a substituição do Estado autoritário por alguma forma de cooperação não governamental entre indivíduos livres. Mas, mesmo quando conseguimos entender o anarquismo como um movimento bem definido de filosofia social, que em determinados momentos passa a ação, permanece ainda a confusão, provocada mais por um equívoco histórico do que por confusões semânticas. Em primeiro lugar, há uma certa tendência para identificar o anarquismo com o niilismo, considerando-o uma filosofia negativista e meramente destrutiva. Os próprios anarquistas são parcialmente responsáveis por esse mal entendido, pois muitos deles preferiam ressaltar os aspectos destrutivos da doutrina. A própria ideia de abolir a autoridade implica a necessidade de eliminar grande parte das principais instituições de uma típica sociedade moderna. E o ponto forte de toda a obra anarquista sempre foi a crítica incisiva a essas instituições. Comparados a essas críticas, seus planos de reconstrução sempre foram demasiado simplistas e pouco convincentes. Entretanto, nenhum filósofo anarquista pensou apenas em destruir. Proudhon usou a frase Destruam a Edif como lema dos ataques que dirigiu contra a autocracia industrial na sua obra Contradições Econômicas, 1846, e Mikael Bakunin acabou seu ensaio sobre a reação na Alemanha com uma invocação célebre. Depositemos nossa confiança no eterno espírito que destrói a Aníquila apenas porque é a insondável e infinitamente criativa origem da vida. A paixão por destruir é também uma paixão criativa. A tradição continuou até a nossa geração. Em 1936, diante da destruição causada pelas guerras civil, o líder espanhol Buenaventura Durruti anunciou com orgulho para Pierre Van Paassen. Não temos medo de ruínas, nós herdaremos a terra. Não há a menor dúvida quanto a isso. A burguesia pode fazer explodir e arruinar seu próprio mundo antes de abandonar o palco da história. Nós trazemos o um novo mundo em nossos corações. Esse mundo está surgindo neste momento. O anarquista é capaz de aceitar a destruição, mas apenas como parte do mesmo eterno processo que produz a morte e renova a vida no mundo da natureza. Apenas porque acredita na capacidade do homem livre para construir outra vez e melhor sobre os escombros do passado destruído. Foi Shelley, o maior dos discípulos de Godwin, que expressou de forma eloquente esse sonho sempre repetido de renovação. A grande idade da Terra recomeça, retornam os anos de ouro, como uma serpente, a Terra se renova As ervas daninhas do inverno já esgotadas. O céu sorri, as crenças e impérios cintilam como destroços de um sonho que se desfaz através dos destroços de impérios e crenças que os anarquistas têm visto erguer-se as cintilantes torres do seu mundo livre. Essa visão pode ser ingênua, ainda não chegou o momento de julgá-la nesses termos, mas não é, obviamente, uma visão de implacável destruição. Certamente nenhum homem capaz de tal visão pode ser considerado niilista. O niilista, para usar o termo em seu sentido mais amplo, não acredita em nenhum princípio moral, nenhuma lei natural. O anarquista crê num anseio suficientemente forte, capaz de sobreviver à destruição da autoridade. E manter a sociedade unida pelos vínculos naturais e livres da fraternidade. O anarquista também não é niilista no limitado sentido histórico do termo. Já que determinado grupo que foi por equívoco chamado de milista na história russa era formado por terroristas que pertenciam a uma organização, Vontade do Povo, um movimento organizado que conspirou para tomar o poder no fim do século XIX, por meio de um programa de assassinatos organizados dirigido contra os governantes autocráticos da Rússia czarista. Essa última afirmação exige que se faça uma pergunta bem conhecida. Se é verdade que os anarquistas não são niilistas, não serão eles, de qualquer forma, terroristas. A associação de anarquismo e terrorismo político ainda está bem viva na mente do povo. Mas não é uma associação necessária, nem tem qualquer justificativa histórica, exceto em grau bastante limitado. Os anarquistas podem estar totalmente de acordo quanto aos seus objetivos básicos, mas demonstraram ter profundas divergências quanto às táticas necessárias para atingir esses objetivos, especialmente no que se refere à violência. Os discípulos de Tolstói não admitiam a violência, quaisquer que fossem as circunstâncias. Goodwin desejava obter mudanças através da palavra e Proudhon e seus companheiros, através da proliferação pacífica de organizações cooperativas. Proputkin aceitava a violência, embora com certa relutância, por ver nela uma parte inevitável das revoluções, que considerava etapas necessárias ao progresso da humanidade. Mesmo Bakunin, que lutou em tantas barricadas e exaltava a crueldade sanguinária das revoltas camponesas, tinha seus momentos de dúvida. Quando afirmava, num tom de melancólico idealismo, as revoluções sangrentas são frequentemente necessárias, graças à estupidez humana? E, no entanto, jamais deixam de ser um erro, um erro monstruoso e um grande desastre? não só para suas vítimas como para a pureza e a perfeição das causas que se propõe defender. Em meio à confusão da atitudes com respeito à violência e não violência, transitam esses anjos negros do anarquismo, os assassinos terroristas. Fora das circunstâncias especiais que vigoravam na Espanha e na Rússia, eles foram bem pouco numerosos, agindo principalmente durante a década de 1890. A eminência de suas vítimas, pois várias figuras da realeza, bem como presidentes da França e dos Estados Unidos, estavam entre aqueles executados pelos autoproclamados juízes dos crimes de autoridade, emprestava os seus atos uma fama inteiramente desproporcional ao seu número. Mas em nenhum momento foi essa a política adotada pelos anarquistas em geral. Os terroristas eram, como veremos, homens quase sempre solitários, movidos por uma curiosa mistura de idealismo austero e paixão apocalíptica, o lado sombrio da mesma paixão que transformou outros anarquistas, homens como Kropotkin e Luiz Michel, em santos leigos. Continua.